Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu Welcome Kit, Rap Visa Infinity pois é, acabou de chegar meu novo cartão Rappi Visa Infinity e eu já usei o cartão é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi gente vamos abrir aqui chegou aqui acredito eu que seja o cartão do Rap de metal como eu não abri ainda eu não tenho certeza Então nós vamos abrir juntos um box né é isso mesmo ó. cartão do Rap. então eu tô vendo com vocês aqui juntos tá então vamos abrir e ver o cartão ok ou seja a embalagem é a mesma da última vez deixa eu ver se o cartão tem alguma coisa diferente não tem o um nome, não te... tem só o código de segurança que está aqui, ó. mas não tem nome, o cartão é clean, ó, de, metal. Tá de metal, e dentro da embalagem não tem nada de mimo também, é simplesmente aquela embalagem que eu mostrei para vocês da última vez, então esse é o cartão de metal do rap Visa Infinity, ele vem com a tecnologia Contax, o símbolo do bigode de metal. Né? aqui tem os quatro dígitos do cartão que é o código de segurança Rappi Bank e Visa Infinity só para vocês terem ideia então esse é o kit, o welcome kit do Rappi Visa Infinity não aparece nenhum nome ó. ele é bem clean mesmo e aí o que vocês acharam? gostaram? comenta aqui para gente embaixo do vídeo meus amigos, como vocês sabem o Rappi Visa Infinity eu sou o primeiro cliente do Rappi a ter um cartão de metal isso lá atrás, no ano passado quando o Rappi lançou este cartão o cartão antigamente, nós temos vários vídeos mostrando chegando esse cartão, inclusive neste mesmo kit. Não houve mudanças deste cartão, o primeiro, junto com esse kit do RAP, com esse novo cartão do RAP, que é o Visa Infinity Metal. Bem, este cartão ele vinha com chip grande, contacles, o símbolo do RAP Bigode Metal, o nome Leandro vira aqui atrás e logo atrás Visa Infinity Rap Bank e o código de quatro dígitos atrás do cartão. Então o cartão ele tinha essas informações é, na, na, na impresso ao metal. Naquela época o cartão quando eu mostrei para vocês ele pesava literalmente 17 gramas, tá? Então exatamente 17 gramas pesava esse cartão do rap de metal, o Visa Infinity. o primeiro cartão que o rap enviou. Vou deixar ele aqui para ilustração o novo cartão do Rap ele vem nesse formato ou seja o aço escovado pode ver aqui que ele é bem é, brilhante aqui lá, lá embaixo no, no, no entorno do cartão ele é bem brilhante não mudou nada o chip é esse formato tipo diferente daquele chip que nós temos estamos acostumados ver o contato do o símbolo do bigode tirou o nome então o cartão ficou mais clean tá e logo atrás ele vem as mesmas informações Visa Infinite, Rap Bank e o código de quatro dígitos atrás do cartão. Esse cartão eu já usei ele, eu usei a primeira vez inserindo o cartão na maquininha, passou perfeitamente. O cartão também, ele pesa 17 gramas, ou seja, é o mesmo material do primeiro cartão nessa versão aqui, tá? Então, esse é o Visa Infinite do Rap, que acabou de chegar para mim. O Elcom Kit do Rap é o seguinte... Veio essa caixinha, ela é uma caixinha bonita de veludo, né? Bem trabalhada, bonitinha, Rappi Car Prime, né? Quando você abre a caixinha, ele vem aqui, parabéns, agora você é Infinity, né? Seu novo Rappi Car Infinity chegou e trouxe várias, novi várias novidades. Agora, além de aproveitar toda a liberdade de usar seu cartão, do jeito que quiser, você, fe você faz isso com vantagem premium, né? Então tem o telefone aqui do Rappi, o e-mail, o telefone o WhatsApp e o QR Code para desbloquear o cartão. Como já está desbloqueado, está aqui. Essa é a caixinha que vem o seu cartão Visa Infinity do Rappi. Cara, achei muito interessante, ou seja, é um, uma caixinha bonita, diferente de muitos cartões premium que tem no mercado aí, que geralmente o banco não dá esse trabalho de fazer uma caixinha como essa. Eu achei interessante a forma que o Rappi mandou o cartão, da forma que ele está mandando para os seus clientes o cartão Rappi Visa Infinity. Agora vamos conhecer os benefícios que esse cartão tem. Veja, lá no nosso blog altarendablog.com.br, nós publicamos a chegada desse cartão Welcome Kit e os benefícios do cartão. Então, caso vocês queiram é, ler a matéria no altarendablog.com.br. O cartão Rappi Zip Infinite, ele te dá 3% de cashback em todas as suas compras feitas no aplicativo do Rappi. Ou seja, Qualquer compra que você fizer lá no aplicativo, você vai ganhar 3% dentro do aplicativo, o cashback, tá? E todas as compras feitas fora do Rappi, ou seja, em qualquer loja, site, fora do aplicativo do Rappi, 1% em todas as suas compras. Devido ao lançamento do cartão, então eles me deram a isenção vitalícia do cartão sem anuidade para sempre. E os novos clientes que estão recebendo, acredito eu que também estejam recebendo nessas condições de anuidade zero. No entanto, a anuidade é 12 parcelas de R$79,00 e 90 centavos, podendo isentá-la através de gastos mensais, tá certo? Ou seja, R$ 79,90 é a mensalidade, gastos a partir de R$ reais isenta 100% a anuidade do cartão. Então, tendo aí os gastos de R$ mil ou mais, você não pagaria a anuidade do cartão RAP Visa Infinity, tá? Sabendo que ele é um cartão de metal que tem o um peso aí de 17 gramas o seu novo cartão do Rap. Para manter maior segurança, o cartão tem lá a opção de congelar descongelar o cartão, ou seja, você pode bloquear o cartão físico e bloquear o cartão virtual também, mantendo maior segurança junto ao seu aplicativo do Rap Visa Infinity. Fazendo compras através do Rappi Travel, você pode ganhar até 12% de cashback. É isso mesmo que você ouviu. No Rappi Travel, você pode ganhar até 12% de cashback, fazendo suas compras e pagando com seu cartão Visa Infinity. Isso quer dizer o quê? Se você fizer uma compra de 10 mil reais no Rap Travel, você vai ganhar 1.200 de cashback de volta. Além disso, em passagens aéreas, hotéis, aluguel de carro, você pode ganhar até 30% de desconto na locação, aluguel ou hospedagem de hotéis, tá certo? O cartão é uma edição limitada do Rap Prime Visa Infinity. Dá uma olhadinha nesse vídeo do Rappi. top demais né é o novo cartão do rapi eu achei ele realmente muito bonito o design dele mais limpo clean né e acabou ficando um cartão bonitão mesmo top demais para quem for usar um cartão como esse tem o prestígio um cartão de metal e bonito por sinal e além disso tem benefícios né você pode desentar anuidade você pode ganhar cashback e outra coisa é o rapi travel esse é o mais importante quando for fazer uma viagem aluguel de carro, hospedagem, comprar uma passagem aérea. É muito importante você fazer uma pesquisa e verificar se realmente usando no Travel, você tem vantagens colocando o, os 12% de cashback que você pode retirar, é, ganhar de volta fazendo as compras no Happy Travel, tá certo? Dentro do aplicativo do Rap Bank. Maravilha? Show de bola! Eu espero então que vocês tenham gostado do novo cartão Visa Infinity Metal do Rap, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Já chegou o meu, meu kit de vocês. Se chegou, comenta aqui embaixo do vídeo. Vamos para os abraços, então? Diego Argolo, um grande abraço. Cláudio J. Silva, um grande abraço. Arthur Rodrigues, um grande abraço. Emílio Bezerra, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.